Oi família SWA, tudo bem com vocês? Eu sou a Sucena. E eu sou o Juninho. E hoje viemos trazer você para visitar a OHC em Dublin. Bora tudo com a gente? Maravilhoso, vem! A OHC English é a líder mundial em certificações desde a sua abertura em 1974 e tem unidades em três diferentes continentes. Durante o seu intercâmbio, você pode programar um curso short term em uma das unidades ao redor do mundo. Ou seja, se você procura por excelência e tradição no ensino, é aqui que você vai encontrar. O Programa de Ensino aqui em Dublin é excepcional. As aulas têm no máximo 15 alunos e os professores qualificados no método de ensino único da escola. Na OHC você irá encontrar estudantes de todas as nacionalidades e também terá a oportunidade de fazer novos amigos a todo momento. Ideal para quem procura ambiente para praticar o inglês e avançar ainda mais. O prédio também é algo incrível. Possui o um estilo georgiano e fica aqui na Marion Square, pertinho da Trinity College e diversos museus gratuitos da cidade. Aqui você terá acesso a uma biblioteca, Wi-Fi gratuito, área de estudos, sala de recreação, além de atividades sociais e culturais. Ideal para estudante de General English aqui na Irlanda, não é mesmo? Hi everyone. I'm Nicole Coffee and I'm the Assistant Director of Studies here at OHC in Dublin. We would love to have you here at OHC Studying English with us. We have students from many different nationalities and we have teachers from all around the world too. We have levels from beginners to advanced and we have a community here where students make friends for life and they really enjoy their classes. We try to make them as communicative as possible so that the English is not just for the classroom but for real life too. So we look forward to meeting you. Take care. Tchau. E aí, Ju, o que, que você achou? Eu adorei as instalações do OHC. Perfeito para quem quer fazer o General English aqui em Dublin. Vamos combinar então? Se você se interessou, comenta aqui nesse vídeo. Chama no Instagram, no uhum. Facebook, onde você quiser, que eu já tô aqui pronta para te atender. E eu vou falar mais uma vez. Comenta, compartilha com aquele amigo que precisa dessa dica bacana. Então, até, até mais! Amanhã.